Olá! O vídeo desta semana é sobre o preço das rendas em 2022. Se vive numa casa arrendada ou se tem como proprietário uma casa arrendada, saiba que em 2022 as rendas podem aumentar e como se calcula o aumento dessas rendas. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Tenho este canal de YouTube para promover e divulgar conteúdos imobiliários. Todas as semanas, Produzo novos conteúdos com temas que acho interessantes e que espero que sejam interessantes também para si sobre o mercado imobiliário. Para os receberem em primeira mão, subscreva o canal agora. Estamos no final de 2021 e está na altura de começar a planear o próximo ano. Se vive numa casa arrendada ou se é proprietário de uma casa que tem arrendada, saiba que uh, no próximo ano pode aplicar-se o aumento de renda. Aqui vou explicar como. Se este ano as rendas ficaram congeladas, durante o ano de 2022, vamos voltar a ter uma atualização nos valores das rendas. Como é que isto funciona? Todos os anos, até dia 30 de outubro, o Governo publica no Diário da República uma tabela de coeficiente de atualização das rendas, sejam elas rurais ou urbanas. Na descrição do vídeo podem encontrar mais detalhes e até o link para aceder a esta publicação. Aumento para o contrato de arrendamento urbano previsto é de 0,43% e já de seguida vou explicar como é que pode calcular o valor da sua nova renda. Usando um exemplo muito simples para uma renda de 500 euros e aplicando este coeficiente de aumento de 0,43%, temos o seguinte, 500 vezes 1,0043 e dá um total de 502,15. Este será o valor já da renda, com o aumento de 0,43% previsto para este ano. Se usarmos um exemplo que não seja tão certinho, como por exemplo 725€, e aplicarmos a mesma multiplicação de 1,0043, vamos um, vamos dar um valor de 728,1175. Este, este valor já não é tão certo e tem que ser arredondado o arredondamento é sempre feito para o cêntimo seguinte. Ou seja, os 728,1175 sobem para 728,12 cêntimos. Não é um grande aumento, mas é o que a lei prevê. Muito importante, o aumento de renda não é automático. A renda não vai aumentar imediatamente se viver numa casa arrendada, nem vai aumentar imediatamente se for senhorio de, de um imóvel. Existe um procedimento para que a renda aumente e isso tem que ser cumprido. O procedimento implica que o senhorio tem que comunicar com uma antecedência mínima de 30 dias antes de se aplicar a nova renda. Se isso não, for não acontecer, a renda não pode aumentar. Espero que o vídeo tenha sido do seu agrado. E volto para a semana com mais dicas imobiliárias. Se precisar de ajuda para comprar ou vender, estou disponível para o ajudar. Que saiba mais sobre o meu serviço em www.nunomoraiscardoso.pt Vá lá, conheça os nossos serviços e entre em contato connosco. Até. Até lá, vamos conversar?